Olá, sejam bem-vindos às aulas de Tecnologia de Frutas e Hortaliças. Nesta aula, apresentaremos os alimentos produzidos a partir de matéria-prima vegetal. Os tecidos vegetais são suprimentos da alimentação humana. Os nutrientes que fornecem podem ser utilizados para classificar os vegetais. O grupo de grãos e cereais normalmente são fontes de carboidratos, proteínas e lipídios. Os produtos da horticultura suprem de maneira geral, as necessidades humanas de vitaminas, minerais, carboidratos e fibras. Os principais produtos brasileiros na horticultura são cebola, alface, cenoura, batata e tomate. Na fruticultura são citros, banana, melancia, mamão, uva, manga, maçã e melão. As frutas e hortaliças são consumidas na forma in natura e industrializada. Nesta disciplina, trataremos dos processos de industrialização dessas matérias-primas. Veremos como ocorre a fisiologia vegetal e as reações químicas importantes para a conservação destes produtos. E serão abordados os aspectos de controle de qualidade. Veremos as tecnologias de conservação do produto pelo frio, calor e redução de umidade, e as etapas que envolvem a produção de cada produto. A variedade desses produtos é imensa, para mostrar isso, apresentamos agora exemplos da diversidade do que podemos fazer para transformar as matérias-primas vegetais em produtos industrializados. Hortaliças higienizadas e embaladas prontas para o consumo são chamadas de minimamente processados. Produtos como batata palito, mandioca, ervilha e brócolis são os pré-preparados congelados. Frutas secas e temperos representam os produtos desidratados. Extrato de tomate, tomate pelado, ketchup, molho de pimenta também são produtos com base vegetal. Picles, palmito, milho em lata e seleta de legumes representam os produtos em conserva salgada ou acidificada. Geleias e doces também são produtos vegetais. Polpa, suco e néctar são consumidos pela população e pela indústria alimentícia, que os utiliza como ingredientes em laticínios, panificação e na produção de bebidas refrigerantes. Para que um produto alimentício tenha sucesso no mercado, é preciso que ele seja gostoso, seguro e que tenha uma vida de prateleira mais longa quanto possível. Se puder ser saudável, prático ou sustentável, tem-se maior valor de mercado. Obrigada por assistir, dúvidas podem ser esclarecidas no chat ou enviadas no e-mail robertaleone.edu.br